No vídeo anterior, falamos sobre a aba principal do Subsidiômetro. Agora vamos mostrar as funcionalidades da aba Valores Históricos dos Subsídios, que apresenta as informações por ano, local, região, distribuidora e tipo de subsídio. À esquerda temos o menu com o um ano a ser pesquisado, o tipo de agente, a região do país, o estado da federação o nome da distribuidora de energia, onde pode consultar aquela que fornece a energia que você consome, e os tipos possíveis de subsídio. A apresentação dos dados pode ser customizada de acordo com a sua necessidade de informação. O subsídio por distribuidora, por exemplo, pode aparecer em ordem crescente ou decrescente, ou como tabela. Além disso, a tabela pode ser expandida e visualizada em tela inteira, facilitando a consulta.